O que você passou de pior nesses momentos que você cantou? Como um cara underground, um cara que não tem um reconhecimento público gigantesco, que os caras vão parar na rua e falar, mano, tia, olha o mano, tia ali, me dá um autógrafo e tal. É, o que, que você passou de pior? Ferrez, eu... Recentemente, e a gente talvez um pouquinho mais pra frente vai falar disso, mas eu vou só pensar e vou trazer pra cá porque vai responder perfeito, perfeitamente você. Tem um verso de uma música nova, de um projeto que está acontecendo agora e essa música trata de, das mortes que a gente presenciou ao longo da vida, certo? Eu já ouvi você falando que, que você perdeu muita gente, né? Sim. Que você, se você for contar na sua vida, você perdeu muita gente. A gente enterrou muitos amigos, a gente viu muita gente morrer. Mas existe um outro tipo de morte, que essa é a morte que eu digo que foi o mais difícil para mim ao longo dessa trajetória com a música. Que é a morte dos artistas. Sim. Que morte que é essa? É assim, ó. Quando você encontra, ao longo da sua caminhada, eu vou falar da minha, eu encontrei vários monstros, vários escritores foda, vários compositores embaçados, vários MC pesados, os caras que eu olhava e falava, nossa, esses caras são demais. E ao longo da caminhada, hoje eu olho para trás e esses caras morreram. Mas eles não morreram, perderam a vida, é assim, ó. Eles têm que trabalhar 10, 12 horas por dia. para poder colocar o arroz e o feijão na mesa e esse mesmo cara ele também tem que se dedicar para a arte dedicar para a música e isso é uma guerra você ser um artista tendo que antes ser um pai um irmão um filho é muito difícil e, e nessa guerra muitos dos nossos morreram e ficaram para trás muitos a gente perdeu muitos então muitos chegaram a hora que eles não conseguiam tirar o pão da mesa para pôr na arte para fazer uma roupa, para fazer um boné ou para poder pagar para um estúdio fazer uma música, para viajar, para manter a arte do cara. E eu vi muita gente boa dos nossos morrendo na arte, ficando para trás. Então eu acho que o mais difícil para mim foi quando eu vi muitos dos nossos morrendo assim artisticamente. E quando isso aconteceu comigo, eu já morri e renasci dentro da arte algumas vezes. E, e é muito difícil. O Maurício mesmo, Maurício DTS, que é nosso amigo, nosso irmão. Seu. <risos> Meu, né? meu irmão, esse foi que me salvou em algum momento também, porque eu, eu tinha parado eu já, eu, já chegou um ponto que eu parei de escrever eu falei, não vou escrever mais sabe, de ter desgosto, de ter desilusão, com os procedimentos com os nossos próprios irmãos de dentro também, né porque tinha muita raposa felpuda dentro do, do, do lance, e quando você põe muito coração você vai ser passado para trás, e eu cheguei a parar eu cheguei a morrer igual, igual muitos que ficaram para trás e ressuscitei porque eu acho que eu tenho realmente uma, uma missão com a música, saca? Então, para mim, respondendo agora, depois disso, de sucintamente, é ver os irmãos que ficaram para trás, que morreram, que perderam para a vida de civil, não puderam ir para frente com a arte, entendeu? Mas você acha que é falta de qualidade, falta de estrutura, ou a favela abandonou esse tipo de rap? Ferrez, eu acho que é um misto, meu irmão, e a gente pode, eu vou, eu vou graduar, Assim, do, do, do mais pesado, do mais importante para o menos. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que uh, a relevância daquele rap que a gente faz, ela foi colocada em cheque hoje em dia, saca? O quanto, você, o quanto isso que você está falando é verdade e o quanto é relevante. É verdade o que você está falando. Realmente a gente precisa ter consciência, realmente a gente precisa colocar uma música mais focalizada, realmente a gente precisa angariar a personalidade artística e pôr nas letras aquilo que precisa ser dito. Ok, todo mundo concorda, ninguém discorda disso. Mas aí imediatamente o cara vira a página e fala, beleza, tá, mas cadê as verdes? Cadê as notas? Aí chega um cara do outro lado e fala assim, que, abandona isso daí. Vamos falar de, de groselha aqui, que... e as verdes chega. Então eu acho que, que isso é, é, é difícil, sabe? Você perdeu relevância, em primeiro lugar, né? porque o público também ele não está ligado, isso parece que está anestesiado. Depois... A briga com a família, saca? Uhum. Você chegar em casa e seu pai ou sua mãe ou sua esposa ou seu, sua namorada ou seu irmão Fala legal, bacana, sua letra, seu livro, bacana, sua música, seu palco Mas a conta de luz está atrasada e se não pagar essa agora vai, vai cortar Acabou, acabou a discussão Então vem as responsabilidades E depois, para fechar em três Aí é um misto de qualidade, se você tem ou não qualidade e, tecnicamente, né? você tem um bom estúdio, você tem um bom direcionamento, você tem, às vezes você tem alguém que já chegou onde você quer estar para te direcionar, às vezes você não tem. Então, esses três fatores matam, é que matam os artistas. Você acha Aquela que dá que é tempo que... ainda? Dá tempo. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com